Oi, aqui é o Daniel, e nesse vídeo eu quero falar sobre dor. Quais são as maiores dores que você já sentiu na sua vida? Talvez tenha sido o término de um relacionamento com um namorado, uma namorada, ou com o seu esposo, sua esposa. Pode ser, talvez, o momento que você tenha sido demitido do seu emprego e ficou desesperado, sem saber o que fazer é, para cuidar da sua casa, dos seus filhos, ou até mesmo se recolocar no mercado. Pode até ser mesmo um momento em que a empresa que você está assumindo, que você controla, esteja passando por um momento difícil, ou até mesmo algum, alguma morte de algum parente muito querido. É, na verdade, na vida, muitos de nós não estamos preparados para essa dor. A gente muitas das vezes foca a nossa vida em prazer, seja na amizade, seja no relacionamento, seja... É, de fato, em viajar, viver coisas prazerosas, e a gente não consegue pensar que a dor pode acontecer a qualquer momento. E muitas vezes, quando ela acontece, nós não estamos preparados para isso. Muitas pessoas não sabem como lidar com isso. E por que isso acontece? Porque a gente não aprende isso em lugar nenhum. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso na faculdade. A gente só aprende a lidar com essa dor quando ela de fato acontece. Então, eu tenho certeza absoluta que, se você soubesse lidar com tudo isso antes, muito provavelmente você não iria sofrer da forma como você sofreu antes. E por que eu estou falando tudo isso? Eu, inclusive, eu estou gravando esse vídeo dentro da academia. É, justamente porque todo o processo de malhação ele começa através da dor. E muitas pessoas desanimam, muitas pessoas desistem, muitas pessoas é, não dão continuidade a um processo de, de malhar o corpo Justamente porque realmente é um processo dolorido no início. Mas após a dor, é, vem a recompensa de se ter um corpo, é, um corpo definido, um corpo com saúde. E na nossa, na nossa vida, na nossa sociedade, a gente não tem o hábito de desenvolver a nossa mente para que nós possamos superar momentos de dores, de dores com mais facilidade. E é exatamente por isso que muitas pessoas sofrem, porque elas não sabem como lidar com aquilo. Isso já aconteceu comigo também, muito provavelmente já aconteceu com você. Eu já passei também por situações que eu não sabia como lidar. E o mais importante disso tudo é que talvez essa dor que esteja te incomodando agora, ela quando passar, ela vai te ajudar a chegar num novo nível de consciência. Ela vai te ajudar a se transformar numa pessoa melhor ela vai te ajudar a ter um crescimento no seu caráter. Então, se essa dor está te incomodando agora, se alguma coisa está te incomodando nesse exato momento, é, simplesmente resista, continue é, com fé, continue com força, continue com toda a sua energia, que esse momento vai passar. Essa dor vai passar e você vai crescer com tudo isso que está acontecendo com você. E quando você olhar para trás, quando você enxergar a sua vida, as transformações que você já teve, você vai perceber que teve grandes conquistas e que essa dor acabou te ajudando a ser uma pessoa melhor. Então, não ignore o papel da dor na sua vida. Por mais que a gente não tenha aprendido a lidar com essas dores durante o nosso crescimento né, acadêmico, é, esse processo de, de amadurecimento, esse processo de aprender a lidar com a dor e transformar em energia para você alcançar a felicidade, vai fazer com que a sua vida seja plena e de realizações, então é, supere esse momento de dor, supere as suas dores e a sua vida vai se transformar completamente, você vai crescer ainda mais. É, se existe algo que, te, que está te incomodando muito nesse momento, existe uma técnica de psicologia que eu quero passar para você agora, uma técnica muito simples que você pode fazer aí na sua casa e sem contar para ninguém, né? só você e eu vamos saber que você está usando essa técnica. Então, você vai pegar um papel e uma caneta e vai escrever aquilo que te causa dor, aquilo que te causa sofrimento. E então, você vai rasgar esse papel depois, você vai queimar esse papel, você vai dobrar, vai jogar fora, vai simular, vai atirar no cesto, enfim. E você vai se livrar dessa dor, você vai começar a se permitir se livrar dessa dor e simplesmente deixar a sua mente, deixar o seu coração, deixar os seus pensamentos livres, para que você possa é, alcançar um novo momento de felicidade na sua vida. Então, jogue essa dor fora agora mesmo e fique aberto para a felicidade novamente na sua vida, seja em qualquer área que você esteja vivendo, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja nos relacionamentos ou na, até mesmo na área profissional. Então, é isso. Essa é a dica do vídeo de hoje. Se você gostou, é, clique aqui em curtir. É, comente também, o seu comentário é muito importante, o comentário que você está deixando nos vídeos faz com que eu fique ainda mais motivado para continuar gravando. E se você quiser também, você pode compartilhar com algum amigo. Eu tenho certeza que se ele ouvir essa mensagem, principalmente algum amigo que esteja passando por um momento difícil, eu tenho certeza que se ele ouvir essa mensagem, é, a vida dele vai mudar completamente. E faça a técnica porque funciona mesmo, certo? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!